Como descobrir o grau dos acordes para mudar a tonalidade da música? Então essa é a pergunta do Leandro Rodrigues, tá? Leandro, eu estava hoje, inclusive eu fiz um vídeo tá? dentro do grupo de alunos falando sobre isso. Eu peguei a música Ousado Amor, que eu toquei em, em Dó, tá? Então, tá vendo? Ficou aqui, ó. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, não pode cantar porque eu estou bloqueado. Tá? Vamos pegar isso aqui que é o exemplo que eu já dei hoje para os alunos. Então, a música está em Dó e a gente tem então Lá menor, Sol, Fá. E numa outra parte a gente tem Lá menor, Sol, Fá e Dó. Ok? Como que eu posso entender esses graus para poder transpor, tá? É essa música ok vamos lá ó primeiro ponto é você entender a tonalidade que você está tá bom então assim vamos pensar o seguinte em que tonalidade nós temos esses três acordes lá menor sol e fá tá vamos pensar assim tá na tonalidade de fá não tem sol maior tá e na tonalidade de Sol, não tem Fá maior. Olha que interessante. Então, essa progressão ela não está nem em Fá e nem em Sol. Quantas tonalidades sobram aí para eu ter esses acordes juntos? Somente Dó maior, entendeu? Então, o que, que acontece? Eu consigo mapear, então, que primeiro, a minha progressão está em Dó maior. Tá? Segundo, eu preciso entender... Quem é Lá menor na tonalidade de Dó? Quem é Sol na tonalidade de Dó? E quem é Fá na tonalidade de Dó? Lá menor, vamos lá, ó, pegar a tonalidade de Dó. Dó, 1. Um, Ré menor, 2. Mi menor, 3. Fá, 4. Sol, 5. Lá menor, 6. Então, ó, Lá menor é 6. Sol é 5. Fá é 4, OK? Então, olha só. Eu já sei que eu estou usando os graus 6, 5, 4 e aí quando cai no dó, é grau 1. Um. Então, 6, 5, 4 e 1, um, OK? Se eu quiser tocar o Usado Amor em mi maior, vamos lá, ó. mi maior. Grau 1, um, fá sustenido menor, grau 2, sol sustenido menor, grau 3, tá? Lá Grau 4, Si, grau 5, Dó sustenido Menor, grau 6. Olha que interessante. Então é 6, 5, 4, 1. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Transpus. porque quê? Ó? Grau 6 de Mi, grau 5 de Mi, grau 4 de Mi. E aí na outra parte do Ousado Amor... Que era 6, 5, 4 e 1, um, né? Tá vendo? Beleza? Nesse pensamento eu consigo tocar a música em qualquer tom, tá? Então, tocar ousado amor em, em Lá maior, beleza? Então, ó, eu preciso do sexto grau de Lá Maior. Sexto grau de Lá Maior é... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Fá sustenido menor. Então, são graus 6, 5, 4 e 1. Um. Tá Tá vendo? Transpus a música para ré. Oh, impressionante. Eu só não sei o tom ainda, né? Vamos achar. Achei a melodia. Tu tem sido tão, tão bom para mim, viu? Oh, ah, eu tô, acho que estou ruim de cantar, mas é isso aqui, tá? <risos> Transpomos para Lá maior, ok? E assim, seguindo essa ideia, a gente consegue transpor para qualquer outra tonalidade usando os graus, tá? Beleza? Então é assim que o pessoal que toca indo da harpa, tal, faz, Tá?